Bom, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi essas besteiras. De que o básico não é legal, que é sem graça, e hoje eu vou desmistificar tudo isso. Olá, eu sou a Marcela Damaso, sou consultora de imagem e estilo pessoal. E eu ajudo mulheres a transformarem, a construir um estilo próprio, um estilo que ela se identifique do absoluto zero. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é muito fácil. Eu publico sempre e eu estou no Facebook, Instagram, Pinterest e no YouTube também. Então é só me seguir como arroba Marcela Damaso. Vou também pedir para que você clique aqui, se inscreva neste canal, curte, deixe o like nesse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar e também já ative o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Enfim, né? eu comecei falando eh, desse, nesse vídeo sobre o básico e todas aquelas frases que eu ouço e eu acho que você também ouve de que o básico é chato, saia do básico, use muitas cores, use muitas estampas, multiplique o seu guarda-roupa com muitos estilos e por aí vai. E às vezes eu acho que as pessoas estão falando isso, sabe, parece que é o vento. Elas pegam isso de uma situação muito genérica e colocam isso como se fosse o certo, como se fosse o correto e que todo mundo fosse obrigado a seguir. E é mais ou menos assim, Ah, se você não usa isso, você não é da tribo, você não sabe se vestir bem, você não tem o um estilo próprio, e na verdade eu já estou até dando spoiler que não é isso. Se bem que vocês que já me conhecem, já são assíduas aqui do, dos meus vídeos, vocês sabem o quanto eu falo disso, e vocês também conhecem o meu estilo e o quanto eu fujo de algumas coisas que não tem nada a ver com o meu estilo pessoal porque eu sei que aquilo vai me fazer mal em algum momento da minha vida. E eu falo isso porque eu me achava uma pessoa super básica, super sem graça. E eu, eu, eu me sentia mal porque, poxa vida, né? Formada em moda, consultora de, de estilo, já tinha sido estilista, com um estilo desse assim, sem estar, né? É, parece que as pessoas te obrigam ou elas esperam mais de quem trabalha com criatividade, principalmente na área de moda. Então elas esperam que você seja uma daquelas mega fashionistas que tá lá sentada na fila A do, de algum desfile de moda de Paris. Por essa razão, eu me achava muito, é, muito básica, sem graça e sem estilo nenhum. Quando eu comecei a me libertar disso, foi assim... Nossa, sabe quando um peso sai das suas costas? Aí que eu fui, cons sabe, conseguir entender de verdade o que é um estilo pessoal, que é você ter um estilo próprio, separar gosto de estilo, incluir o teu gosto pessoal no seu estilo próprio, você entender que tem coisas que você vai gostar durante a sua vida inteira e que não vai servir pra você em nenhum momento da tua vida. Isso tudo faz parte de uma construção de estilo. E por muito tempo também eu acreditei que não, você descobre o seu estilo ou que você vai identificar o seu estilo. E na verdade, por que não construir esse estilo? Eu sei que muitos de vocês têm este problema e hoje eu estou falando especialmente com as mulheres que são básicas que tem esse problema de achar que é sem graça e que precisa enfiar um monte de cores e tendências e estampas dentro de um estilo que, às vezes, nem, nem cabe para você. E falo também com as mulheres que querem limpar um pouco né, da, da poluição fashion que, que ela foi colocada, seja, de novo, falar de uma estampa, de uma cor, ou de uma modelagem, ou de um mix de estilo. E eu resolvi trazer esse tema... Porque eu lembrei, assim, muito engraçado, do exato momento em que eu entendi, né, o que era básico, o que era sem graça, o que era estilo e o que não era estilo. A minha mãe tem uma marca de bijuterias e a gente tava expondo, uma mulher chegou e assim, eu fui, sabe, já assim... Na minha tentativa de, nossa, eu não posso ser né, tão básica, eu tenho que me destacar, eu tenho que isso e que aquilo, já tentei me colocar assim, como se fosse uma, sei lá, uma fashionista mesmo, daquelas que gostam de misturar um monte de coisas. E aí eu fui com um blazer, príncipe de Gales, que eu acho que vocês já conhecem, que ele é maravilhoso. Fui com uma calça jeans, uma mom jeans destroyed, toda rasgada tênis ou sapatilha, não lembro, mas assim, algo muito confortável, porque a gente ia ficar a maior parte do tempo em pé. Naquela época meu cabelo tava crespo, não tava com trança, então ele tava bem armado, eu deixei ele solto, bem bonito. Passei um batomzão vermelho, que eu tava na época do batom vermelho, e fui. De repente uma das clientes, sabe, parou assim, falou, nossa, mas você é muito estilosa, você é muito fashion. E naquela ideia de... de Ficar com vergonha de aceitar um elogio, eu simplesmente falei, ah, não, imagina, tô super básica, né? Já, sabe, querendo entrar pra dentro do meu casulo e não sair nunca mais. Eu fiquei muito envergonhada. E aí a mulher me chamou a atenção, ela falou, não, você não tá básica. E hoje eu, eu sei o que ela quis dizer, não, você não está sem graça. Porque do jeito que eu falei foi uma forma pejorativa. Ah, eu sou muito básica, não, não é nada disso. Ela falou, imagina, você tá usando uma camiseta, um blazer por cima, olha o seu cabelo. Não são todas as mulheres que têm o cabelo crespo, que usam da mesma forma, da mesma maneira que você, tá usando o teu. E esse batom ficou perfeito. É um batom vermelho que destaca. Assim, a mulher me elogiou detonando a minha consultoria de moda antiga, né? Aquela consultoria de imagem que eu tinha, de antigamente, que precisava, porque tinha que ser, qualquer um tinha que se enfiar naquele, naquele estilo, naquelas práticas que eram colocadas, que tem que usar o preto assim, tem que usar o floral desse jeito. E aquilo foi uma bela de uma lição para mim. Voltei para casa muito, mas muito incomodada com aquela... Com, aquela, com aquele elogio né? e a explicação do porquê eu não estava sem graça. E aí eu comecei a entender o que era o estilo básico, o que era você estar sem graça, o que era você simplesmente se vestir para um lugar e o que era realmente, de fato, você cuidar da tua imagem. Eu sei que para algumas mulheres o ideal de beleza inclui estampa de oncinha, que ela vai se sentir mais bonita, mais sensual, salto, brilho ela consegue transitar por isso e são coisas que hoje eu entendo que não tem nada, mas absolutamente nada a ver com o estilo próprio e são gostos pessoais que a gente vai agregando ao nosso estilo para muitas ainda tem muita mulher que é, acha que você precisa estar tá de salto isso é um Super clássico, sabe? Das mulheres que ainda não construíram o seu próprio estilo, que ainda não se fortaleceram, não fortaleceram a sua marca pessoal. Elas acham que para ser estilosa, não pode, não dá, não tem a menor condição de você usar um jeans, um tênis, uma camiseta. Uma camiseta básica. Que você precisa só estar de salto, com brilho, com uma maquiagem bem... Uh, bem marcante, ou tem que estar tá sempre só de preto. Isso são amarras tá são amarras que às vezes pode ser uma consultora de moda, pode ser uma consultora de esti pode ser uma consultora de estilo pode ser a própria moda que te impôs algum, algum parente seu que falou que você fica bem assim mas de outro jeito não São amarras que você vai é, se colocando, você vai tecendo essas amarras e você depois não consegue sair. Você não consegue entender que o estilo é muito mais do que uma cor, do que uma estampa, do que uma modelagem, do que um caimento. Isso tudo te impede de seguir com o teu estilo básico ou parcialmente básico. Então hoje eu vou te mostrar como você vai usar o básico a seu favor. Eu já ensinei muitas alunas a usar o básico funcional, mas hoje eu vou dar assim, um, fazer um geral, porque lógico, né? é tudo muito mais extenso. Mas eu vou te direcionar, tá, de forma bem certeira, a construir o teu estilo básico, sem ser chato e com aquelas peças que são abominadas, por aquela consultoria de estilo antiga, aquela que tinha que usar só preto, que tem que usar óculos escuros quando você entra em algum lugar, ou que você precisa ter uma saia estampada, você precisa escolher escolhendo os sete estilos universais. Então hoje eu vou trazer essas formas de você conseguir captar o teu estilo, de trazer o básico a seu favor. Uma coisa que eu gosto bastante e que, assim, muda, mas muda muito. Quando você entender isso, você vai, assim, se libertar de qualquer, qualquer, gente. Qualquer mesmo tipo de amar Quando você aposta em texturas diferentes. Então, vamos lá. Quando a gente fala, né? E eu, eu falo bastante nisso, de looks monocromáticos. As pessoas já, né? look monocromático já espera um, um azul royal, um verde oliva, um pink. E, na verdade, pode ser um branco. Pode ser um preto que não bege, um marrom, um nude. O que vai diferenciar e que vai destacar e que vai fazer, às vezes, camadas, que vai sobrepor o teu look, vai deixar ele bem chique, são essas texturas, as diferentes texturas. Mas tá, Marcela, o que, que é? Né, você tá falando de textura, textura do quê? O que, que é? Apostar em diferentes texturas. Não entendi. Basicamente é você pegar uma calça de uma textura, de um tecido, então pode ser um moletom, né? uma calça de moletom, e aí você vai colocar um body de veludo, tudo preto, tudo branco, tudo cinza, tudo monocromático. Mas você entende que você consegue é, salientar aquilo, aquela cor, aquele tom, não vai ficar uma coisa toda chapada... Tipo quando você veste um conjunto de moletom, todinho de moletom. Não estou falando de estilo agora, tá? Se é bonito, se não é legal, se é confortável, se não é. Estou falando de, basicamente das texturas, de como isso influencia. Então você tá moletom com moletom, malha com malha, tricoline com tricoline, sabe aquilo que está tudo... É a mesma coisa como você estivesse vestindo um macacão. Né? Não que o um macacão seja sem graça, pelo amor de Deus, mas estamos aqui ó, falando de textura. É sobre isso que eu tô falando. Você vai pegar texturas completamente diferentes, no mesmo tom, na mesma cor, monocromático. E isso vai fazer com que você saia daquele básico chato sem graça. Então, agora a gente fala do moletom. Se você pegar uma blusa de moletom ou, sei lá, uma camiseta de malha e um moletom, eles estão assim na mesma textura. E não vão causar um efeito, assim, bacana. E eu nem tô falando, assim, daquelas texturas, tipo, igual eu falei, né, veludo e tal. Pode ser igual a esse look que eu vou mostrar agora. Um short de couro. Ou uma blusa de moletom, um tricô. Tudo preto. Mas entende que, assim, não tá aquele, aquele look sem graça? Ela tá ou não tá com cara de uma mulher fashionista, uma mulher que entende de moda, que sabe o que tá usando? Não é aquela coisa, ah, eu coloquei preto e vou sair. E aí você vê assim a mulherada com umas calças pretas todas botadas, aquela camisetinha preta, né, falando prazer, sou grossa mesmo, uns negócios assim. Sabe, tudo tão, tão feio, tão sem personalidade. Você fala, tá, você tá usando preto por isso, mas você não tá sabendo como usar um monocromático inteiro a teu favor. Tudo bem, são peças básicas, sim, mas também não adianta nada você colocar um vestido todo cheio de pluma, sendo que aquilo não faz parte da sua realidade. Você vai ficar com vergonha, vai ficar se achando a ridícula, a diferentona, e não vai ser uma mulher que passa né, aquela imagem de que ela sabe o que ela está vestindo. Parece que ela realmente olhou lá numa revista, pegou o look da revista, Comprou e usou, sem saber se aquilo era bonito pra ela, tá? Ou se ia fazer bem ia combinar com o resto da, da, do guarda-roupa. E se ia coordenar com o resto do guarda-roupa. Então, tudo isso são, esse, tudo são detalhes que a gente tem que ficar, sabe? De anteninha ligada pra você não passar essa imagem de um básico sem graça. De um básico chato, que parece que você tá sempre com a mesma roupa. Então, essas texturas são bem importantes. Como eu falei da malha, resolvi colocar esse look também só para vocês entenderem. Olha só isso. Ela tá com uma jaqueta de couro e um camisetão, né? Que imita, assim, um vestido de malha. Percebe também que é, ela usa aí nesse look também um pouco do high-low, né? De você pegar uma, uma textura um pouquinho mais é, não tão fashion, não tão requintada que a camiseta. E coloca um couro sabe que é um tecido nobre. Com textura. Então dá para passar assim em malha, dá para você usar malha com seda, tricô com seda. A gente explora os tecidos. Ah, tá? se você quer usar quer manter teu estilo básico, porque foi assim que eu consegui. Ah, porque tudo meu antes era preto, tudo, tudo, tudo. Aí eu incluindo, né, um pouquinho do branco e do cinza para dar uma diferenciada aí. E eu consegui criar o meu estilo é, com personalidade dessa forma, tá? Com um desses elementos. Eu vou aqui mostrar três para vocês, mas assim, tem vários. Então, funciona, porque eu fiz, as minhas alunas já fizeram e dá certo. Então, fica ligada, põe em prática isso aí. Outro fator é você apostar em modelagem. Não tem, eu acho que não tem nada mais é, poderoso do que você apostar numa modelagem legal, uma modelagem bacana, que seja diferente. Às vezes você está querendo um vestido que ele nem precisa ser assim um vestido cheio de, de informação, de renda. Às vezes é só a modelagem. Algum tempo atrás, a minha mãe tinha uma festa para ir e ela queria um vestido desse jeito. Ah, eu quero um vestido bonito, mas eu não quero que seja muito chique, muito chamativo, muito isso, muito aquilo. E aí a gente acabou achando um vestido vermelho, que é uma cor que combina com a minha mãe e ela gosta demais da cor. E o que que diferencia aquele vestido? Era um vestido vermelho de linho, ponto. Era isso. Não tinha mais nada. Mas o que diferencia, né, o que diferenciava esse vestido era a modelagem, que era completamente diferente. E aí eu vou um pouquinho mais longe, né, porque eu sou dessas, eu gosto ainda de pular algumas barreiras, algumas etapas. Além disso, o vestido tinha o tamanho, ele era duas vezes o tamanho que a minha mãe usa normalmente. Então ele estava bem amplo, a modelagem não ficou disforme, porque eu sei que tem vestidos que ficam bem disformes e tem mulheres que não gostam, né, gostam do estilo oversized, mas, mas elas preferem que as costuras estejam nos seus devidos lugares, mas às vezes é legal também você separar essa, essa ideia de que tem que ser assim, não tem que ser assim, eu preciso usar dessa forma, tá? Então você pode desconstruir toda essa modelagem com uma numeração maior, uma numeração menor também. E para você que não sabe o que é modelagem, é, eu vou explicar porque é algo muito simples, tá? Nada mais é do que a roupa física que ainda está no papel, modelagem é isso, é a roupa que ainda está no papel, então você, a, modelista, a estilista vai lá e desenha, faz aquele croque maravilhoso, beleza, aprovou, vai fazer o desenho técnico, desenho técnico que é, ela sabe exatamente né, o, o tamanho, da, da peça, ela vai colocar aquilo numa proporção legal. Normalmente os, os estilistas fazem aqueles croquis bem alongados, né? Bem criativos, isso é muito legal, mas para a modelista isso não, não ajuda em nada. Então ela vai lá, vai colocar numa ficha técnica com todos os dizeres. Manga tem que ter tantos centímetros, eu quero assim, eu quero na altura do joelho, tal, tal, tal. E aí beleza, a modelista vai transformar aquele desenho num papel, que depois ele vai ser uh, cortado no tecido, costurado e vai virar a nossa peça maravilhosa. Então, vamos voltar um pouquinho também para vocês entenderem como vocês vão fazer uh, essa aposta nas modelagens diferentes. Não é porque uma calça skinny que ela é igual a todas as outras skins. Existem muitas, assim, uma infinidade de modelos de calça skinny, de jaqueta jeans de vestido tubinho, de calça de alfaiataria, de blazer, de macacão. E tem mais também, tá? Vamos lá. Cada calça pode, ser, pode ter uma, né? uma série de, de modelagens diferentes. Pode ser skinny, pode ser alfaiataria, pode ser clochar, pode ser pantalona, pode ser clochar. Sim, é muita coisa. Então, a chance de você sair do senso comum é grande quando você escolhe a modelagem certa. A modelagem diferente, aquela modelagem que vai fazer a diferença no teu look e na tua imagem. E algo que funciona muito, que eu vejo, uso também, faço uso desse, desse truque, é quando você usa alfaiataria, uma calça de alfaiataria super estruturada ou com formas geométricas. Então, assim, as chances de você sair do, do senso comum, de você mudar e trocar totalmente aquela imagem que você tinha, de usar uma calça, uma pantacur, por exemplo de malha é grande, porque a modelagem malha proporciona uma imagem completamente diferente da modelagem, né, da, da, do estilo da peça em alfaiataria. Normalmente as alfai alfaiatarias são mais estruturadas, bem estruturadas, tem aquelas que são mais desestruturadas, tipo os blazers, que não tem aquela ombreira, né que não, a gente não consegue nem comparar com um blazer... Uh, masculino, por exemplo, super bem estruturado, aquela que o cara tem o terno, que tem o colete, a calça. Então você sai, você começa a sair do senso comum, assim, desta forma. Então aqui eu coloquei de propósito uma calça bem estruturadinha, preta também. Eu tô pegando bem forte agora nos, look, nos looks monocromáticos para vocês entenderem que dá para você usar uma cor só. Tem várias mulheres fazendo isso, é o estilo delas e nem por isso são pessoas fora de moda. Então você tá vendo aí essa calça de alfaiataria, super estruturada, um cinto, uma camisa preta, também assim, aquela camisaria mais, é, mais tradicional, e um sapato preto, sabe, simples. rematou com o quê Com uma bolsa? Grande, clara. Entende que isso sai do senso comum de você usar... Uma calça preta qualquer, de alfaiataria, eu sempre dou esse exemplo, porque é uma realidade, infelizmente, na vida de muitas mulheres que não sabem, tá? Não tô jogando a culpa ou falando nada, muitas delas não sabem usar o... É, não sabem ver o tecido, o tipo de tecido, o tecido que é bom, o que não é, não sabem escolher. E aí cai naquele, né, naquela calça de alfaiataria muito com, sabe, super sintética que você passa e aquele tecido uh, né, brilha. Não de um jeito legal, né, mas de um jeito bem, uh, como se fosse assim, só como se a calça já tivesse bem gasta. Então, você sai desse comum, que é esse tipo de tecido, muitas vezes de má qualidade, com uma camisa, por exemplo, que tem o elastano, então ela é toda justinha. Normalmente quem usa são as mulheres que são muito magrinhas ou aquelas que já que são uh, maiores, compram aquele número menor porque acha que vai dar a ilusão de que vai diminuir e na verdade não. Então se você é muito magrinha e usa também super apertado, você vai ficar muito mais magrinha. E se você quer esconder alguma gordurinha, usando um número muito apertado, um tamanho muito apertado, você também vai... Deixar essa gordurinha mais aparente. Vamos lá, desconstruir, modelagens oversized, calças de alfaiataria mais estruturadas, tecidos de boa qualidade. Tudo isso engloba muito o mundo da modelagem, modelagem diferenciada. Aqui também eu coloquei uma calça também bem, bem, bem super estruturada com uma camiseta, camiseta branca. Me fala onde que isso é chato, onde que isso é feio que o básico não tem que ser usado, que essa mulher não é, sei lá, fashionista, estilosa, não tem estilo próprio. Modelagem diferente, olha essa calça, super estruturada, mas ela é bem alta, com um cinto tão maravilhoso. E olha que eu nem gosto muito de calça assim, com esse tipo de cinto, mas é que é um belo de um cinto. Então isso faz com que você fique mais bonita, com que você fique mais... Uh, mais estilosa e que você saia completamente do senso comum. A maioria vai usar o que? Aquela camisetinha branca já, né? Surradinha ou feia. Investe numa camisa branca legal. Numa camiseta branca legal. Numa bela de uma calça de alfaiataria. Com uma calça de alfaiataria muito boa, você consegue, assim, fazer inúmeros looks coordenar muita coisa com várias peças básicas, ou com poucas peças básicas. Porque a calça é bonita, não é aquela calça básica feia que todo mundo já sabe que você usa. É uma calça de destaque, é bem costurada, tem qualidade. É por aí, então. Outra forma de deixar o teu básico bem legal é você usar o clássico contemporâneo. Quando a gente fala em clássico, normalmente é remetido àquele, a um dos sete estilos universais. E eu sei que vocês imaginam, sim tipo, logo de cara, um look mais caretinha, com aquelas roupas super básicas, básicas não, super tradicionais, nada fashion, nada fashionista, nada que, que vá te empolgar, que vá é, deixar o teu look mais atual. Mas o clássico contemporâneo, como eu gosto muito de chamar, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele vai te deixar na moda, sem você estar escrava da moda. Então, tira esse clássico como algo tradicional e sem graça da tua cabeça. Vamos, vamos nos apegar nas peças que são mais clássicas, como a camiseta, a calça jeans. E aí você pode usar de um jeito super contemporâneo. Não precisa exatamente você usar como se usava na década de 80, ah, agora a gente está usando de novo, né? mom jeans com camiseta. Você pode usar essas peças sem parecer que você saiu lá né? diretamente do túnel do tempo, que você saiu diretamente na década de 1980. Por isso é muito importante que você preste atenção nos detalhes. É muito importante, isso faz uma baita diferença na tua imagem, no teu look, no teu estilo pessoal. Não esquece também do que a gente já falou de modelagem, modelagem faz. Gente, imagina assim, uma saia longa de malha vermelha, uma cor que você quiser. Imagina. E aí você pega uma saia de linho ampla, midi ou uma saia da mesma cor plissada, curtinha, ou midi ou longa. Percebe que isso é muito diferente, diz muito sobre o estilo. Eu não usaria a saia plissada curtinha. Eu gosto da saia mídia, eu gosto de saia longa. Para você, talvez, fique melhor a saia curtinha, a saia mini. Por isso é bom que se preste muita atenção. Modelagem, cor, estampa, todos esses pequenos detalhes. Vamos começar então esse look com jeans e camiseta, né? Super clássico. Só que aqui não tá. Ela tá usando uma calça. Uma calça jeans, né? Um jeans sem grandes emoções, como eu falo. Sem assim, muita coisa rasgada. muito É um jeans. E aí a camiseta... A camiseta dela traz o quê? Personalidade. Tudo nela exala a personalidade. Tá com um sapato rosa de laço no, no tornozelo. É um sapato pink. Por acaso você tem um sapato pink? Entende? Mas eu não tô sa Não, estou falando para você sair daqui correndo e comprar um sapato pink porque você viu nessa mulher e acha que ficou lindo nela. Beleza, ficou lindo nela. Vai ficar bonito em você? Você vai gostar? Porque eu achei esse look perfeito, mas ele não é perfeito para mim. Não teria um sapato desse. Não porque eu não goste, mas porque eu não usaria. Tá? Então você vai identificar esses traços de personalidades, tá? De personalidade da, do look que eu tô mostrando aqui pra vocês como inspiração, vocês vão identificar isso e trazer pra, né, pra real, pro mundo real de vocês. Aí ela tá com uma camiseta bem expressiva, não é fofa e grossa prazer, né? Gente, eu falo muito disso porque eu acho muito... É... As pessoas acham que estão usando alguma coisa com personalidade, e na verdade não. Elas estão usando algo que não tem personalidade nenhuma. que assim, uma produção em massa que fez, a partir de algum, algum desejo de alguém, e aí simplesmente foi replicado. Tá? Então vamos nos alterar isso, detalhes, personalidade, cor, modelagem. E isso que a gente está falando aqui é de calça jeans e camiseta. O próximo look também é uma camiseta e uma calça jeans. Mas dá pra você, assim, entender que a calça jeans é completamente diferente? A modelagem é um clássico, a calça jeans é um clássico. Tá, não tô falando, gente, é, é difícil falar assim, porque você fala, ah, é um clássico, é para todo Não, não é pra todo mundo. Não, não é um clássico pra todo mundo. Mas a calça jeans tá aí, ó, há um tempão, tá? Querendo você ou não, gostando você ou não. E você não precisa usar também. Só tô trazendo aqui uma realidade que você pode usar de formas diferentes. Pra quem usa calça jeans e camiseta, por exemplo. Aqui a camiseta é branca, o sapato é preto, mas ela tá sem graça por isso? Não. Tem uma estampa ali que diz muito sobre ela. Um cinto também, que é bem marcante. Tudo isso influencia na imagem. Por isso que eu falei logo no início. Detalhes, cores, modelagens. E aqui inverte tudo, né? Vamos pegar uma calça jeans toda destroyed, que é essa rasgadinha. né? Toda destruidinha, linda. Uma bela de uma camiseta sem né, aquela estampa marcada. Então é uma camiseta preta. Ao invés de estar com uma bolsa, um, uma, uma mochila, ela tá com uma clutch, né, com essa carteira, assim. Um sapato que atualmente voltou, que é esse de plástico, nesse né? esse transparente. E olha só a postura, né, dela. Olha como ela tá nessa foto, ela tá assim, tímida, ela tá básica, parada, não, transmite muita coisa, transmite uma certa energia, transmite é, te comunica uma coisa diferente do que o famosão né, básico, aquele basicão sem graça. Ela está transmitindo uma coisa muito diferente, bem despojada. Então, para fechar aqui, eu quero que vocês entendam que tudo é uma questão de percepção, de observação. Ultimamente eu tenho falado muito de observação, porque eu acredito realmente que os exercícios de observação funcionam muito mais do que eu chegar para você e falar, use isso, não use aquilo. Quando você percebe que um sapato, é, um escarpão vermelho, cheio de brilho, para você faz muito mais sentido do que aquele, é, aquele sapato rosa que eu mostrei na, na foto da, da, mulher, da moça que está com a calça jeans, isso bastou, isso, é isso aí que eu quero que você entenda. Nossa, legal, mas pra mim esse sapato é legal e eu vou usar muito mais, bacana. Não, não vou usar esse sapato aperta, eu quero usar tênis, eu quero usar o pargata, eu quero... Ótimo, é isso que eu quero mostrar. Cada uma tem um, uma postura, cada uma tem um jeito de usar e... Eu gostaria muito que vocês não esquecessem que a roupa é realmente só um, um dos elementos que compõem a tua imagem. Você tem que prestar atenção também, eu sempre falo nisso, também cabelo, maquiagem, cor da unha, unha, a forma do cabelo, se tá cortado, se tá bem curto, se não tá, se ele tá todo despontado, se ele tá liso, se ele tá crespo, se tá com trança, se tá com lace. Isso influencia bastante na tua postura, no jeito como você fala, como você se coloca. A roupa é só um elemento, tá? Que vai deixar a tua imagem mais legal. Mas você também não pode esquecer de tudo isso que eu falei. Não se esqueça também de dar o teu toque pessoal no look. Não adianta você comprar exatamente aquilo, ah, que legal, e usar é como se como estivesse se no manequim, né? Compra o manequim e usa como se estivesse no manequim. Já imaginou se todo mundo fizesse isso? Que, que horror que seria? Todo mundo usando a mesma coisa, da mesma forma. Que chato que não ia ser. Então, coloque sim o teu gosto pessoal. Dá o seu... É, coloca teu estilo, né? Eu gosto de usar assim, assado. Ah, muito legal, mas eu vou virar a barra da calça. Dá o teu toque pessoal aí. E eu quero lembrar também que se você ainda não curtiu esse vídeo, curta! Deixa o teu like, porque... Isso vai me ajudar a levar essa mensagem para muitas mulheres que ainda estão se sentindo básicas e sem graça. E que precisam sim ouvir isso, ver né, esses, todos esses exemplos que eu dei para que elas se sintam bem com né, o estilo que elas têm e que também possa dar aquela melhorada, possa fazer algum truque de estilo para dar um up aí no visual. Eu também gostaria muito, vou te pedir isso de coração, que você... Envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você acha que precisa. Sabe aquela pessoa que está assim, tá sempre com aquela calça jeans, aquela camiseta que precisa dar um up? Às vezes ela até tem as roupas lá, às vezes ela nem precisa comprar. Manda esse vídeo para ajudar essa pessoa. Seja uma mulher que empodera outras mulheres. Não, re, não retenha essa informação. Eu fico por aqui, mas a gente se vê lá nas redes sociais. Instagram, Pinterest, Facebook com o arroba Marcela Damaso.